Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre como você pode ser capaz de se conectar de forma genuína com outra pessoa e aqui tá uma prática que ela é difícil mas poderosíssima e essa prática é escutar e quando nós escutamos alguém a gente precisa entender que eu estou dedicando todo o meu tempo e a minha atenção naqueles minutos que eu escolhi escutar para outra pessoa. Ou seja, não vou interromper, não vou completar a frase, não vou oferecer feedback, não vou tirar a fala daquela pessoa para trazer para mim, para poder complementar a frase do que ela está dizendo. Não. Eu, simplesmente, estou oferecendo o presente da minha atenção para escutar. Eu sei que não é tão simples, mas a gente vai fazer uma prática aqui, simplesmente de atenção no nosso momento presente, que é exatamente a prática que você pode fazer na próxima vez que você se colocar à disposição para escutar alguém com intenção positiva e dedicando o seu tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, simplesmente para ouvir. Vamos lá? Olá, então permita-se pausar por alguns minutos para esse nosso rápido treino do dia e encontre um lugar onde você possa estar sentado neste momento ou sentada. E observando a sua postura, inspire e expire tranquilamente. Trazendo toda a atenção para a respiração que acontece no seu corpo. E faça três respirações bem profundas. Apenas observando que ao inspirar, eu estou apenas inspirando. E ao expirar, eu estou expirando. Traga atenção para o seu corpo como um todo. Se necessário, contraia e relaxe o corpo. Para você realmente senti-lo nesse momento presente. E toda vez que sua mente for embora devagar, algum pensamento surgir, apenas note e reoriente a sua atenção para a respiração. E esse é exatamente o mesmo convite que eu quero te fazer toda vez que você estiver escutando alguém. A nossa mente vai devagar, a nossa mente vai querer responder, julgar, oferecer respostas, mas você vai apenas observar e pausar e reorientar a sua atenção para a sua intenção de apenas escutar. Inspira e expira tranquilamente. Apenas observando a respiração, observando os pensamentos, observando a escuta. E toda vez que surgir uma distração, uma resposta, uma vontade de interromper. Você apenas inspira e expira e reorienta a atenção para a sua respiração e para o seu propósito de escuta naquele momento. Inspire e expira, aos poucos abrindo os olhos. Trazendo atenção para o momento presente, movimentando o corpo. E que você tenha um bom dia e ótimas escutas. E como foi? Simples, né? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim. Quando você pode inserir essa prática no seu dia a dia? Se ela fez sentido para você? compartilhe com outros amigos, deixa o seu like aqui para mim e vou te pedir um pouquinho além. Deixa a sua pergunta, a sua dúvida, para que eu possa contribuir para que você tenha uma vida e um trabalho cada vez mais leve e mais mindful. Muito obrigada por estar aqui. Eu sou a Elisa Costa e a gente se encontra...